Olá a todos, muito boa tarde, sejam bem-vindos a mais um workshop da casa. Este workshop está inserido no nosso evento relacional Dias de bricolage. Desde sexta-feira passada, durante o dia de ontem sábado e hoje domingo, tivemos uma agenda preenchida de workshops da casa, Repair Café, demonstrações de produto e momentos eu faço. Uma agenda totalmente preenchida a pensar em si, que é um amante da bricolagem. Já sabe, qualquer dúvida, qualquer comentário queira fazer, é através das nossas plataformas digitais, Facebook e Instagram. Nós estamos aqui em direto a responder às vossas questões. Para falar sobre este tema, temos um cenário totalmente diferente, um cenário <risos> totalmente... Uh renovado do que ele temos sido nos últimos dias, porque o tema é Natal. Vamos hoje dar dicas de como deve decorar a sua casa nesta quadra que, uh, que estamos a atravessar, que é a quadra natalícia. Para nos falar sobre este tema temos um convidado muito especial. Aliás, ela foi nossa convidada nas terapias da casa recentemente, mas nos workshops da casa é uma estreia. É com muito prazer duas boas-vindas à Sofia Cotri. Muito obrigada. Olá, é uma Sofia. honra. É uma satisfação ter-te no, no ainda nosso Ainda por cima fazer estas coisas com estas matérias... O workshop primas... da casa é uma estreia, não é? Tiveste connosco na, na terapia da casa recentemente, é mas os workshops da casa Também é a, a pensar vez. um bocadinho no Natal, mas agora aqui com os materiais mais especiais, mais divertidos ainda de se trabalhar. Ok. Então, traz-nos aqui muitas sugestões, não Olha, é? trago-te aqui várias coisas. Cada Olha, vez mais, deixa-me só adiantar porque a tendência agora, antigamente, nós decorávamos a casa mais perto da data de Natal, não é? Sim. Hoje, a tendência é, é ser mais, mais cedo, não é? Cada vez mais cedo, não é? Exatamente, sim. Antigamente só, era só no dia 8, hoje exatamente, em dia, tradição... se os meus filhos quisessem, aliás, se eu deixasse, eu tinha a casa decorada para em Outubro. Não é? Sim, sim. E é a altura que Tu começas a tu perceber sim, isso sim, também claro, pela loja, claro, não é? Sim. Completamente. Exatamente. Em outubro, as lojas de <risos> começam a ter a, a, nossa, a nossa gama de Natal. Mas o que tu Ué. traz aqui hoje são coisas perfeitamente que se podem adaptar até a até data da noite de, de olha, Natal, não é? eu quis, come quis começar a fazer uma brincadeira, no fundo, com o cenário. Portanto, olha, resolvi dar-te aqui um twist okay. no, no espaço que tu tinhas aqui, com uma cortina com os quadros, que também eram muito giros. Mas antes assim, dar assim um toque de Natal. eu Mudamos acho que. totalmente o cenário. Totalmente. Isto é uma coisa que até é uma coisa fácil, se a pessoa quiser fazer assim um cantinho especial em casa, dá uhum. para fazer assim umas adaptações divertidas. Eu vou okay. te explicar o que é que eu estive a fazer. Vamos Pode ser? Vamos à obra então. Olha, eu escolhi estas molduras uhum. que tu tens na Le Roi Merlin, lá de todos Sim, os tamanhos. Exatamente. Tens estas assim em branco, tens estas assim em e faia. Portanto, existem diversas cores. Sim. O que é que eu fiz? Eu tirei o vidro, porque eu vou querer pôr aqui uns objetos, assim, em três dimensões. E outra das coisas que eu, às vezes, gosto é de, de coisas que não têm um reflexo. Se tu reparares hoje em dia, as pessoas hoje em dia estão muito tempo em casa e acabam por estar muito tempo a ter reuniões uh, online. Uhum, e tudo o que é vidro, e eu aprendi também isto muito nas gravações, tudo o que é vidro acaba por refletir imenso. E tu muitas vezes tens as luzes, tens aqueles anéis. Portanto, eu trago aqui uma é sugestão divertida de Natal. É uma, é uma sugestão até muito útil, não é? É, é E é, é engraçado para tu teres também um fundo giro diferente. Claro. Então, olha, vou começar, vou utilizar então a moldura então, que já tirei. Então, a razão das molduras é se retiramos o vidro e o passo não é? Tirei Porque o vidro e o moldura é com o vidro e o passo -parturo. É, se quiseres também podes usar o passo -parturo. Nós agora aqui, eu tenho aqui umas ideias diferentes. Okay. E então, aqui nesta parte das da costas da moldura, eu vou utilizar, vou passar aqui cola branca. Uhum. É simples cola branca de madeira, não é? Simples cola branca de madeira. Convém que fique bem esticada, sem grumes de cola... E com uma camada fininha que é para não não ficar com o tecido sujo. Uhum. Pronto, aqui bem esticado. Quase parece que estás a passar assim cola nas paredes para pôr o papel de parede, não é? <risos> Exato. O tecido, pode ser qualquer tecido. Ah, o tecido é o que tu tiveres. Se tu quiseres até um papel também com alguma gramagem também fica giro. Uhum. Pronto, eu vou, vou fazer esta última aqui, que é a última que falta para nós completarmos aqui o nosso, nosso, nosso cenário. Olha, eu faço sempre aqui uma confusão. Eu preciso de espaço. Minha mãe dizia que eu sou assim tipo um polvo, sabes, assim com vários <risos> braços. Eu Olha, o ideal é ter uma base de corte. Ou então cortar com uma tesoura. Eu vou utilizar aqui esta tua mesa, coitadinha, que já já tem sofrido bastante nos últimos tem, tempos. Tem, tem, tem. É a nossa bancada de <risos> trabalho, mas não há problema nenhum. Queres te ajudar? Queres? Aqui bem esticadinho. Podes, obviamente, fazer isto com uma tesoura, mas eu acho que isto aqui com o chisato fica tão mais perfeitinho, é tão mais rápido, que não vale a uhum. pena estar... Fica atar... um mais preciso, não é? Fica. E assim encaixa ali direitinho na moldura. Estás a ver? Fica assim. Olha, eu vou pôr este aqui, aqui para baixo, que já não vamos precisar mais. Okay. E vamos por aqui. Agora vou-te pôr a ti aqui a acabar esta missão. Ok. Com certeza. Portanto, a ver? Fica assim. E nós ainda podemos fazer aí umas brincadeiras. Deixa-me pôr aqui o cantinho que ficou aqui a falhar. Depois, olha, vamos precisar de decorações de Natal. Bem, tu mandaste-me ir escolher algumas coisas na loja Exatamente. e eu fiquei perdida porque... São tantas Essas coisas Essas são as decorações que nós lindas. habitualmente utilizamos para decorar a nossa árvore de Natal, Olha, mas que vamos colocar nas nossas molduras, não é? É isso mesmo. E até porque, às vezes, até tens assim só uma coisa mais perdida, nem sequer uh, usas... Às vezes, acontece de, de se estragar, por exemplo, perder estas pecinhas aqui uhum. nas bolas de Natal ou nos bonecos. Olha, podes aproveitar tudo aquilo e que tiveres. E alguns efeitos acabam de passar despercebidos e nesta nesta decoração Nós já, queremos já aqui um destaque. Isso, Isto até é uma solução engraçada. Para quem não tenha espaço para pôr uma árvore de natal, de repente pode fazer uma zona de natal. Outra sugestão é engraçada. Nós aqui, eu arrumei as molduras com esta posição, mas se tu quiseres, podias arrumar em forma de árvore de natal, que também era é uma sugestão okay, divertida, sim, sim. com medidas mais pequeninas. Portanto, agora o que é que nós precisamos? Vou começar a escolher aqui alguns detalhes e vou decorar a moldura. Está bem? Ok. Minha amiga cola quente. Cola é quente para é mim, eu essa. não consigo... <risos> É assim Esse daquela, é o que daqueles que a materiais. Que fazemos a colagem, né? É. Não, é mesmo no ateliê. Ai, esta tua cola não está assim muito de... aquecida ainda. Ainda não deu tempo de. Temos que esperar mais um bocadinho. Temos. Queres que eu veja se está aqui tudo aqui? Quero. Bem, não temos cola. Temos que improvisar com esta cola não daqui. Não está quente ainda? Não. Mas está ligado. Está? Uhum. Vamos esperar, vamos esperar um pouco. Vamos para ver se... E ela já estava ligada ou não? Estava ligada, estava. Então vamos improvisar aqui com um bocadinho de cola branca para madeira. Se me conseguirem arranjar uma cola quente era top. Vamos pôr aqui com cola branca. cola branca também tem uma vantagem em alguns trabalhos que a cola branca fica transparente. Uhum. Está bem? Okay agora vamos ter que deixar secar. Aqui até fica disfarçado, não né? é? Aqui com estes flocos de neve todos fica super disfarçada. Pronto, eu vou deixar esta aqui a secar. Esta aqui precisa de um bocadinho de tempo. Okay, então, e eu vou fazer aqui. o seguinte. Enquanto nos arranjam um cola quente, uhum. eu vou deixar o cenário para trás. Sim. E vou começar a explicar aqui este... Mas eu penso que ela já vai... Está? Está? Vai... Está a aquecer? Eu vou deixá-la aqui mais um bocadinho. Olha, eu quis também inventar, pensar numa, num DIY, Sim. que fosse utilizando um material super simples. E o que é que é? Arame. Vocês têm lá uma data de arames com cores lindas, mas eu resolvi escolher só este branco. O branco. Aqui... Olhem, para quem quiser saber, este arame tem 1.4 milímetros, está bem? Uhum. E ele é super maleável e é assim, branquinho. É assim, um... Portanto, vamos dar outro, outra utilidade ao arame, não é? O arame dá para fazer tanta Muitas coisa. Coisas, é. Olha, e então eu comecei, a, eu não faço isto do arame há muito tempo, mas eu comecei a moldar e comecei a perceber que eu gostava de repetir tamanhos e que só moldando com as mãos não conseguia, então eu resolvi <risos> arranjar aqui uma enginhoca. Então o que é que eu fiz? Agarrei numa placa de madeira, uhum. desenhei aqui umas estrelas e pus uns preguinhos, uns aonde? Nos vértices e aqui uhum. nos cantos, Fica também E isto vai-me ajudar a moldar o arame. Depois, como eu queria umas coisas redondas, eu pensei, bem, havia umas coisas boas na Luhamelan, mas... <risos> Eu posso reaproveitar aqui umas tampas. Exatamente. E de repente tenho aqui uma data de tampas de tamanhos diferentes que também vão servir aqui para o meu molde. Ah. Essa é a sustentabilidade, estamos a reaproveitar o material, não é? Sim, é no fundo olhar para aquilo Exatamente. que tu tens em casa. Então, olha, eu vou-te mostrar aqui umas coisas que fiz e vou-te vou explicando os uhum. truques. Isto acaba Portanto, por ser um tudo bocadinho que nós vimos técnico. Aqui é tudo com arame, não é? Tudo com arame. Isto acaba por ser assim. Olha, vou buscar aqui. Ah, está aqui. Tirar aqui este feltro, assim. Olha, que já está a aquecer, calma. Está? Provavelmente não estava bem longe. Ah, é porque já estava a ficar gelada, que eu já, aqui, já sei, como é que eu colo estes bonecos todos? Olha, e aqui acaba por se perceber mais. Conseguem perceber assim? Uhum. Sim? E esta folha aqui, por exemplo, eu fiz utilizando este molde das tampas. Eu começo esta, com, esta. com este molde aqui. É, olha, se quiseres okay. segurar aqui. E de que forma? Então, vou começar por moldar na tampa mais pequenina. Vou pôr aqui, isto aqui para aqui à frente. Espero que, que se consiga perceber aí em casa. Vou cortar aqui esta ponta que está dobrada com o alicate. E vou contornar aqui a tampa. E vou torcer. Assim. Uhum. Esta, é, é o passo. esta é a primeira folha então são esta estas folhas acima, mais pequenas que nós vimos são aqui, estas é? folhas pequeninas aí de okay. cima e vou fazer duas, uma virada para cada lado portanto contorno esta tampa mais pequenina isto acaba por ser super técnico mas, mas é uma coisa gira até de tu fazeres okay. em casa com um material que é tão fácil arranjar Sim, tão realmente, acessível. esse material nós temos a mão é? em qualquer altura, assim. E depois de ter a bolinha, eu quero isto aqui com o um formato de folha. Portanto, eu seguro assim uhum. e aperto. Fica mais pontiagudo, não é? Fica com ar, assim parecem assim se umas folhinhas. Okay. E a seguir, okay. é Estamos só continuar. Estamos nesta fase. E agora a única coisa que temos que fazer é continuar. Portanto, Porque apenas seguir... estas três é que tem o tamanho diferente de, das restantes. Não é? e, Porque... e depois vou fazendo duas destas, duas destas, duas destas, duas destas e duas maiores. Okay. E depois acabo por conseguir este efeito assim. Está uhum. bem? Tá bem. Vou-te ensinar aqui os outros truques. Vou para esta folha para aqui. Olha, se tu quiseres, por exemplo, esta aqui parece quase assim uma trepadeira, uma era. Sim, eu, eu sei que. Queres que eu, quer que eu coloque aqui para ser mais fácil? <risos> Consegue-se perceber assim, Sim. não é? Uhum. Esta aqui, por exemplo, foi toda feita utilizando só as folhas pequeninas. Porque são as mais pequenas, exatamente. Sim. E isso tudo para quê? Para te, ensinar, para te mostrar como é que se podem fazer, por exemplo, umas coroas, assim. Tirar aqui este feltro encarnado outra vez. Isto assim consegue-se perceber melhor, uhum. tem menos Queres ruído receber? ali no fundo. Estás a ver? Tem aqui vários elementos diferentes que foram arrumados então neste arame aqui mais grosso. Eu já vou fazer uma, mas era só para te explicar aqui a ideia e o porquê de todos estes elementos. Aqui. Olha, esta outra trepadeira tá daqui, já está? Já. Ai, que mal! Então, esta outra é exatamente aquilo que eu te estava a explicar. Portanto, fiz as várias bolinhas pequeninas, depois aperto. Para que é que isto pode ser giro? Isto pode ser giro para pendurar nestas molduras, pode ser engraçado para fazer as coroas, e eu vou te mostrar aqui mais que duas é ou três coisas, aqui. que é o caso desta. O que é que se passa? Este arame aqui é um arame super maleável e tu não consegues montar bem esta estrutura da base da coroa. E então para isso tu ah, vais precisar de um, arame que vais seja precisar feijo, de um outro arame, Exatamente. que é pode certo. ser, por exemplo, este daqui. Aqui. Vou -te mostrar. Este aqui também tem 1.5 milímetros uhum. de espessura, mas ele é um arame muito mais... Duro. E agora, olha, vou pedir aqui a tua ajuda para tu ires me desenrolando isto. Pode ser? Ok, sim. enquanto eu vou preparando aqui outras coisas. Tudo isso é para preparar uma base assim como esta. Está bem? Está bem. Olha, esta foi outra que eu fiz utilizando um aro mais pequenino embaixo e com estrelas. Eu vou te mostrar aqui como é que eu faço as estrelas. Vamos puxar para aqui. aqui. Estas estrelinhas já preparadas. Eu fiz aqui com vários tamanhos. E eu quando comecei a fazê-las, fechava-as logo aqui, que não dava nada certo. Então o que é que tu precisas de fazer? Tu não vais poder fechar as estrelas aqui. Tu vais só marcar. Eu vou deixar aqui mais ou menos uns 20 cm. Esse é com o arame que é mais maleável. Não é? é, com o amaleável. E vou... Contornar aqui os preguinhos. Convém que estes preguinhos sejam daqueles preguinhos quase sem cabeça, está uhum. bem? Para tu depois poderes tirar o arame sem que ele fique deformado. Ai, que eu vou te aqui uma ajuda e tudo. <risos> Vamos puxar para aqui este assim. É. Aqui. tá tá Falta só este. Ai, tu estás a desfazer esse tudo. Boa. Eu seguro. tá bem. Tá bem. Então vamos contornando aqui os pregos. Eu espero que vocês consigam perceber este detalhe todo aí em casa. Estás a ver? Eu aqui não vou, eu podia, a tentação é fechar logo aqui, não é mas não podemos, aconteceu. porque senão depois não conseguimos tirá-lo. Portanto, vamos com jeitinho tirar aqui o molde da estrela. Assim. Aqui. E só agora é que vamos torcer. Vamos cortar aqui, não precisamos disto tão comprido. Torcemos. E estas estrelinhas, se tu fizeres aqui com uma argolinha, pode ser, por exemplo, para pendurar numa árvore, podes, por exemplo, decorar presentes. Uhum. Vou-te mostrar aqui outra ideia que eu fiz utilizando estas estrelinhas. Olha, Fiz, por exemplo, agarrei nestes copinhos... Ok, as T-Lights, velas é. nos T-Lights. E tenho aqui umas estrelinhas. Eu já Vamos pôr isto aqui, assim, aqui à frente. Podemos pôr aqui esta base? Sim, tiramos daqui. Vamos pôr aqui esta base encarnada aqui. Aqui. Que é para fazer mais contraste aqui com a mesa. Estás a ver a confusão que eu te digo? Tudo do tipo polvo, <risos> do é mesmo por todo espaço. lado. Portanto, aqui estas estrelinhas. Estas tealites aqui. Portanto, já temos os efeitos das estrelas, que eu consigo, utilizando aqui esta base de madeira, uhum. também, com os preguinhos e com os desenhos. Com três tamanhos diferentes. Com três tamanhos diferentes, depois cada um faz o que achar que fica mais giro e que faz mais sentido. Depois temos esta história das tampas, que eu acho que também dá muito jeito para fazer esta parte toda mais floral. Portanto, as folhas... Também dá para fazer flores, com os, vários tamanhos, não é? com os vários tamanhos. Eu também gosto de utilizar estas partes redondas para fazer, sabe o quê? Para fazer um anjinho. Olha, estás a ver aqui, este anjinho? Que Vou pôr aqui em cima. Aqui. Este aqui, este anjinho, como é que eu faço? Eu vou primeiro tirar aqui um bocado do arame. Assim. Vais utilizar a forma mais pequena? Pois se referiste. Vou utilizar aqui esta bolinha mais pequenina. Assim. Vou dividir a meio. Depois as pessoas em casa podem fazer isto com o tamanho que quiserem. Não é? Vou contornar aqui esta tampa mais pequenina. E vou torcer. Estás a ver? Uhum. Pois agora, imagina que queres então o formato de uma asa, mas já agora convinha... Que elas ficassem mesmo tamanho, não é? Uhum. Então, eu gosto de utilizar, vou voltar aqui ao meu molde das estrelas. Okay. Se tu reparares estes três preguinhos daqui, não é? Isto faz um triângulo. Então, eu vou posicionar aqui no canto e vou fazer assim um triângulo. Okay. Vamos a ver? Vamos fazer a asa, a do, asa. do nosso anjo. A asa do anjo. E vou torcer aqui e deixar a ponta deste arame para baixo. E agora vou fazer a mesma coisa do outro lado. Portanto, vou posicionar aqui o lado do triângulo, dar a volta e torcer. Sim. Portanto, já temos a asa. E aproveitamos as nossas as nossas formas, não é? Dá para fazer. Dá para fazer várias e, coisas, sim. E a partir dessa forma também fazemos um anjo. Viramos aqui assim. Vamos fazer aqui o corpo aqui do anjo e torcemos é bem rápido de se fazer. Não é? É, é, é porque este, é este arame é tão maleável, mas ao mesmo tempo tu molas as formas e ele Sim. fica completamente fixo. E isto, podes fazer esta mesma brincadeira, podes-o pôr aqui nas t Eu tenho uhum. este outro desenho okay. de... Pode -se que também para já as te Pode servir para as molduras. Pode servir por exemplo, para fazer umas argolas de... para os guardanabes. Para as prendas, que mencionaste há pouco, também. Também dá. Para os nossos presentes. Esta é outra brincadeira que está aqui para os OK. sim E se tu achares, por exemplo, quando fazes a coroa que fica feio, aqui a ver-se muito o arame aqui à volta enrolado, eu acho engraçado. Mas tens esta alternativa também de cobrir com uma fita. Colocaste uma fita de veludo, não sim. é? Veludo vermelho. E esta outra coroa que aqui está, também pode ser engraçada. Imagina que... Olha, vamos imaginar que isto é um bolo maravilhoso. <risos> tu podes, por exemplo, pôr este arco na mesa e pôr um prato okay. aqui Eu à vou volta. Vou uma, vou uma, é perfeito, uma sobremesa de Natal, não é? Uma sobremesa de Natal. <risos> Ou podes pôr aqui tipo uma vela grande, redonda, com as estrelinhas uhum. à volta. Ah, depois tu podes Pode ser. inventar. ser, largas à nossa imaginação. Um material tão simples, claro. não é? Arame. E portanto, podes fazer estas brincadeiras é todas. É um é muito versátil, não é? Permite fazer muitas coisas. É. Olha, tu podes, por exemplo, preparar, agarrar num, num, num frasco de vidro e pôr, hum, pôr estas coisinhas pendradas um lá dentro. compotas, por exemplo. Sim. Olha, também podes, por exemplo, agarrar num castiçal, pôr a vela e depois decorar. Uhum. Enfim. Muito cheiro. Só, só inventar. Olha, vou só te ensinar aqui, vou só te mostrar aqui como é que eu fiz esta última decoração. Que é mais pequena. Que é mais pequena. E depois vamos passar aqui para trás para a nossa parede, okay. pode ser? Sim, interessante surgiu-nos aqui uma questão. Então, o que, é que, que é que nos contam? Perguntam. Pode explicar como fez o arame para os guardanapos? Obrigada. Muito bem, já vamos explicar então. Olha, eu vou só explicar então, antes disso, como é que nós, como é que eu faço estas outras, este outro efeito daqui que eu também acho que fica muito engraçado. Parece uhum. quase assim, um bocadinho de um alfazema ou assim umas bagas e este aqui eu utilizo esta chave. Ai, está aqui quente. É, pronto, Tens final, que me dizer. A sinal está, está quente, ainda bem. Vou puxar este. Tens que me dizer como é que se chama esta chave. É a sexta vaga. É? Aqui. E aqui. eu vou cortar aqui o um bocadinho de arano. Não vale a pena cortar já. Vamos começar aqui, aqui com a ponta. Eu vou pôr cá em cima, vou fazer uma bolinha e vou torcer. Este é tão maleável que até dava a fazer isto com as mãos, não é? Há uns que só com um alicate. Portanto, outra bolinha e. Utilizamos o... apenas a chave, não é? Utilizas apenas as chaves. Vais virando assim, vais dando a volta e vais torcendo. E quando acabar de fazer este, eu até já explico de seguida, neste próprio arame, como é que nós podemos fazer a dita da, da argola. Tá bem? Ok. Fazemos assim. Temos aqui uma questão também relacionada com os pregos. Os, os, os preguinhos. Os preguinhos têm que ser aqueles preguinhos que são Pronto, os preguinhos. A é, é que são... precisamente essa, que tipo de pregues são? É, Tem que ser aqueles preguinhos sem cabeça. Quanto mais uhum. direitinhos e com a cabeça mais pequenina forem, melhor, porque facilita depois a retirada do arame sem ele ficar uh, todo torcido. Aqui. Pronto, esta é assim a brincadeira. Aqui. Aqui. Pronto, este é mais ou menos o efeito. Eu vou cortar agora aqui a mais, que é para nós fazermos a nossa argola de guardanapo. Olha, podem, por exemplo, utilizar um molde. Assim, redondo. Aqui assim, mais ou menos com este tamanho. E podem dar aqui voltinhas. Até que é a para as guardanapos, não é? É. O efeito... É, o que é que eu gosto de fazer nos guardanapos. Se tu puderes mostrar ali. Eu gosto de, de dar um arzinho assim mais especial com uma... Colocaste com também uma, uma fita, fita de é Com uma fita, e por isso eu vou só tornar esta parte okay. aqui um bocadinho mais sólida. Só mostrar para poderem perceber o que estamos a falar. Que é? É. Se quiseres tirar, tira. Dá para se perceber... E isto está é a mesma, dava para pôr na argola do guardanapo, mas se tu quiseres, por exemplo, pôr aqui em cima nas t também dava. Uhum. Aqui. Dá para várias finalidades, não é? É, é tão simples. e Dá para tu fazeres aqui várias brincadeiras. Olhem, eu estou aqui a torcer, aqui à volta. E, a seguir, vamos passar, então, com a fita. Vamos lá. Fita do aqui. que também é fácil de ser colocado, não é? A fita é super fácil. Aliás, eu essa daí fui enrolando devagarinho e nem sequer pus cola. Olha, eu vou escolher, se calhar, uma fita um bocadinho. Vou escolher uma mais larga, mas não vou. Olha, vai esta daqui. Eu deixo sempre uma pontinha no início. Vamos cortar aqui, porque facilita-nos aqui o trabalho. Está e vou tapando, aqui, assim, pronto, isto agora não tem, é só fazer, pronto, esta tem, tem, fim, é só é? fazer nesta falta, pronto, e agora, se calhar não acabo esta, okay, mas eu sim, acho mas que já se percebeu a ideia, e depois sim. no final fica outra pontinha e é só dar um, um lacinho e, e fica assim com a este a efeito, pita. sim, okay. está bem? Sim, está bem? Vamos avançar só... então para, para as nossas molduras, né? uma vez que Vamos. a nossa pistola já aqueceu. <risos> Vamos. Eu quero só, só voltar mais um bocadinho atrás. Olhem, Só para finalizar aqui a história das coroas, Portanto, eu fiz então uma armação utilizando este arame mais grosso. Mais resistente. É? Mais resistente. E depois, a única coisa que tem que fazer é acrescentar os elementos que tiveram a preparar. Por exemplo, aqui. Só precisam de prender com o próprio arame. Se não quisermos cuidar, fica a ver. Podemos se Podemos não... seguir a tua sugestão da, da fita, não é? Sim, Como, por exemplo, se quisermos ali. tapar, podemos tapar uhum. utilizando as fitas. Está bem? Exatamente. Pronto, okay. Esta daqui está assim mais espambanante, <risos> mais vistosa, mas é esta assim a ideia. Como muitas vezes as pessoas não têm a porta da casa de casa branca, dá sim. perfeitamente para pôr Exatamente. num espaço sim, que, sim, que contrasta. Sim, claro. Tá claro. bem? Pronto, agora se calhar chegava ver estas coisas todas okay. aí para o lado. Eu aqui para baixo, aqui na nossa bancada. E vamos começar então a brincar com estes elementos todos. Esta foi a primeira, não é? Começamos com. Esta, com esta foi a primeira, linha. é melhor deixá-la ainda a secar porque esta okay. vai então, demorar mais fica um bocadinho. E agora vamos começar aqui. Bem, é tanto, são tantas as molduras e são tantas as coisas que até é difícil escolher. Onde vai começar? É? Ah, vai. Vamos começar aqui para este. Olha, então, recapitulando base. o que tu fizeste há pouco, Portanto, uh, comprámos a moldura, retirámos espaço de partura e vidro. Sim. Forraste com, com o tecido, não é? Colámos. É. Este aqui, este tecido, tecido também é da vossa loja. Pode ser loja. qualquer tecido. Sim. Aplicaste a cola. Este é um veludo, que eu acho que dá assim um toque uhum. mais uhum. quentinho e colorido Sim, de Natal. Sim, ainda por que é a Natalícia. E agora vamos começar aqui a brincar. Agora tens aí vários aqui. efeitos, não é? Olha, agora temos aqui, podemos misturar. Vários elementos. Olha, vamos começar aqui com estes azevinhos que ficam giros também, por exemplo, com um anjinho aqui embaixo pendurado. Uhum. Não é Agora, temos fitas, cola que quente. Exemplo, Olha, ainda vou fazer outra coisa. Vou acrescentar aqui uma fita. Ao azevinho. Uma fita aqui ao azevinho. Vais fazer um laço, não é? Claro. Fica aqui mais giro. Eu coisas pirosas, é comigo laços, <risos> purpurinas... Quanto mais decorado, melhores. Aqui. E prefere utilizar as fitas em veludo? Ah, eu acho que eu, eu gosto muito de sei lá, há, há tantas eu coisas como tão giras. Usaste, né, nas cruas e agora estás não, a é usar só, também este. Eu eu tentei ter aqui uma uma lógica de Natal e eu uhum. acho que Natal combina com estes, estes tecidos assim mais um bocadinho mais sofisticados, uhum. não é? Também podem utilizar aqui um tecido de algodão, o que tiverem. Mas eu acho que este daqui. Bem, estás a ver? Aqui a é deita da purpurina. Vamos lá limpar aqui este. Aqui. E cola. Isto, de facto. E está na posição correta, não é? Está virado para ti. Te... Ai, Só vê lá. Para não desenganarmos. Está, está correto. Não, depois parte. penduramos o azevinho ao contrário. O azevinho ao contrário. O que é a história do azevinho ao contrário? Temos uma história do azevinho ao contrário, Vamos não é? No Natal. É e... Ah! Que é a história do. Um... De dar um beijinho debaixo do azevinho, assim uma coisa qualquer. Mas alguém lá em casa há de saber. Aqui, assim daquelas coisas que a gente vai vendo nos filmes. <risos> Depois vimos olha, na altura, é, mas esquecem-me mais tarde não é? Olha, então, eu vou pôr o azevinho e vou colar o um anjinho. Olha, desculpa lá anjinho, mas eu vou tirar esta, esta presilha aqui utilizando o alicate e cola. A cola quente-se cola muito rápido, não é? Uhum. Mas convém esperar aqui dois ou três minutos até que ela fique para que, que bem, peças, é? bem seca, que é para não não queremos aqui anjinhos, nem azivinhos. E não pensaste em nada de concreto, não é? Foi só olhar para, para as imagens que nós temos à disposição e simplesmente... Não, nós vamos pular. fazer aqui mesmo no me improviso. Eu acho que a matéria-prima acaba por ser a maior inspiração. Uhum. É só lá dar, dar largas à imaginação e criar. Vamos esperando. Olha, outra coisa que eu queria fazer, utilizando estas vossas molduras, vocês têm estas molduras lá muito pequeninas, Sim. muito estas levezinhas, coloridas. É, coloridas, muito levezinhas. E eu vou tirar esta parte daqui, aqui... Em vez do que também pode ser colocado papel de parede, né? tu referiste a pouco que Pode, claro que sim. considerável que dá para colar. E eu sou grande adepta de utilizar papel de parede em várias coisas, aliás, eu tenho várias caixas no ateliê uhum. que já estavam meio desbotadas e tudo, com, com forrei papel tudo com, com papéis de parede. Olha, vamos utilizar esta daqui. Papel de parede então, é ótimo. Ficava. Uma sobre, sobre Vou também. sobrepor, Exatamente. estás a ver? Vamos fazer esta brincadeira? Ok, muito Parece-te bem? Muito bem. E depois podemos encaixar aqui. Eu acho que o quebra-nozes aqui vai ficar... Não, o quebra-nozes aqui parece-me bem. Vamos por aqui. Surgimos aqui mais uma questão. Contem-nos tudo, façam-nos é as perguntas que quiserem. É possível fazer quiser. o identificador de nome para colocar na mesa com o arame? Se é quiserem mold... é, é giríssimo. É giro. É só preciso moldar direitinho o nome. Eu já fiz. Podes o... começar com um nome mais pequenino e depois avançar é para um nome maior. Não, é? não o, o, eu acho que o maior segredo. Eu de vez em quando vou fazendo isto com outras técnicas que eu também gosto muito de fazer, que é um, que é um moinho de tricotar. E uma das técnicas que há, de facto, para escrever é nós pensarmos, voltarmos um bocadinho à primária e pensarmos naquela escrita cursiva, que é aquela escrita que uhum, tu não levantas sim, o lápis do papel. E, portanto, obviamente que dá. Podem adaptar esse faça tipo um, um, um Podem fazer arame. um molde. Uhum. Preparam o molde direitinho e, e depois é só moldar. O oh, arame permite fazer? Dá para fazer coisas. estas brincadeiras todas. Olha, estou a pensar aqui. Vai de boneco de neve, vai de aqui, vai de urso. Eu acho que vou, não vou mudar, <risos> desculpa lá. Tu vais para o outro. Tu podes ir, se calhar, para aqui. Ok. É a quantidade Cá de elementos. Um eu Começámos com uma figura, mas já vamos terminar <risos> com outra. Pronto. A quantidade, de, bem, estes guiços também são lindos. Estes guiços também ficavam lindos ali misturados nas, nas coroas. Nas coroas. Uhum. Sabes que eu acho que não há nada que inspire mais do que os próprios materiais. Os próprios materiais são a melhor uh, inspiração. Sem dúvida. Portanto, toda vez que eu vou ao Alain Merlin, acho que vou lá inspirada. <risos> Olhem, está aqui o urso polar. Olha, nós estamos a Vamos fazer esta brincadeira... Calma, e isto aqui acaba por ser muito Natal. Mas imagina, por exemplo, que estás a fazer isto para quartos de miúdos. Lá, tu podes agarrar nisto e pôr um tecido Exatamente, que esteja a tecido sim. da decoração do quarto. De é o tema de é Natal, mas a decoas a qualquer a tudo. A do ano. Tu podes agarrar em brinquedos pequeninos dos miúdos e colar nos quadros. Eu lembro uma vez de ter visto uns quadros, que eu achei que estavam muito a giros, com bonecos de Playmobil colados. E, portanto, Entendi. tu podes adaptar. Sim, sim, sim. Tu tens lá uns, uns papéis de parede, muitos dias para fazer isto. Acho que tens lá uns de <risos> colegas e tudo isso. Já vias com ideias, né? não é? Não, é sabes o que é que é que a, começamos a fazer e, de facto, uma ideia vai puxando a outra. Olha, se tu achares que esse aí já está, eu dou-te autorização para fazer Mas foi, foi o nosso primeiro. Ai, mas esse aí não eu vai não demorar. Não pronto, tá esse vai no final. Seste cerca de dois minutos? Sim. Já passou. Já passou. Pronto, está bem, vamos arriscar. Olha, e este estava um... aqui, não é? neste primeiro? Este estava aí. Okay. Então. Olha, eu agora vou utilizar aqui neste, vou utilizar esta coroa estas coroas com as bagas encarnadas, são muitas giras tá este assim, vermelhão é. Tem que as está, está aí, está aí, ficou olha, ficou aqui uma linha pronto, a gente já tira aqui dita da cola quente Mais uma questão Então E Em vez do nome arame um suporte para uma etiqueta com o um nome também é possível é só por em mãos à obra claro que sim uhum. eu acho que tudo que vocês conseguissem tudo que aí em casa que conseguirem imaginar depois é só por mãos à obra e eu também outra coisa que eu digo muitas vezes é mesmo que ao início as coisas não estejam a ocorrer muito bem tem que sempre fazer até ao fim porque é tudo isto demora não é olha por exemplo eu não sou nenhuma expert a trabalhar em arame mas foi não, giro porque eu é esta, não, é? não, juro que não, ou claro mas sabes que sim, o que nós vamos, é que é? Vamos se tu pensares assim, eu vou conseguir e eu vou arranjar uma solução para resolver isto. Esta ideia das das placas de madeira com os pregos não foi logo a primeira. Mas depois eu percebi, não, eu precisava mesmo era de que isto ficasse seguro. Viste fazer várias tentativas não é, para chegar depois é. a, a Se não, consegues final. se não tentares as vezes suficientes. Claro. Portanto, é tocar trabalho. Às vezes trabalhar. até é bom, digamos, então, que não é bom olha. se correr logo bem à primeira, não é? É, olha. Porque tentando várias vezes. Parece-te bem? É. parece pois, muito bem. Pronto. Que mais uma. Esta aqui então, ficou com um pouco a calma lá secar, em cima. fica não é? Fica tudo a secar. Entretanto, achas que o pular já está? Acho que o pular já está. Ah. Olha, vou utilizar aqui outras molduras, que eu tenho aqui estas também... Agora aqui um vermelho, vai ali para o outro lado. E outra coisa que eu também acho que é importante as pessoas aí em casa, quando se puserem a fazer um, um projeto, ou pensar numa decoração, é muito importante nós traçarmos um plano. Sabes que eu quando comecei a preparar-te esta parede e a escolher as coisas, apesar de chegar à loja ficar perdida com tanta coisa que apetecia trazer e com tanta coisa bonita é super importante tu manteres um foco e uma, uma linha condutora naquilo que tu queres fazer e, e há, de facto, online milhares de informações, muitas giras eu por exemplo, o Pinterest é uma perdição e uma das coisas que eu fiz quando cheguei à loja eu já vinha com uma, com uma fotografia às vezes basta isso o que que era? Era uma fotografia cheia de embrulhos de Natal, em que tinham exatamente estas cores. E depois eu andei pela loja a ver as coisas e pensava, isto combina com esta fotografia? Eu levo. Isto não combina com esta fotografia? Eu não levo. Então se que já tínhamos uma ideia daquilo que pretendemos fazer e depois dar... E depois largas à dar, imaginação, não tanto... é? Né, e isto corpo, pode funcionar habilidade. com tudo aquilo que tu... Quando fazes fazer uma decoração de um espaço, às vezes basta, tá? Estes aqui é Às vezes basta tu -te teres duas ou três ideias pré-definidas e pensares que não podes sair dali. Uhum. Mãe, eu, tô... eu que adorei, que eu adorei este <risos> urso, este urso é lindo. Este vai <risos> para <da> a minha casa. <risos> Pronto, urso, olha, tu não vais esperar de Natal, vais ter que ficar feliz aí na tua moldura, está bem? É que de facto há tanta coisa tão gira este aqui tem ar assim daqueles, tem mesmo assim ar assim daqueles vistos à inglesa, não está? Tá, <risos> pronto. Tu aguenta até aí que eu já te penduro. Então, que nossas vinte também já deve estar. Também né? já está. Bem, Sim. então, então vamos lá voltar aqui ao nosso, vamos voltar aqui ao prometido quebra-nozes este daqui. Eu vou tirar-lhe aqui este penduricalho aqui à para a árvore. Mas eu acho é que ele precisa de mais coisas. Eu tenho aqui Sim, esta moldura é maior, não é? É, esta moldura precisa aqui de mais umas brincadeiras. Mas olha, temos aqui este branco. Fica a girar aqui. Podemos pôr aqui. Devia ter trazido mais uns quantos Olha, aqui... Olha, este vou colar aqui em baixo. O arame já não vais precisar, não é? O arame eu acho que não. Eu acho que não temos muito mais não, ok. tempo. Então vou guardar aqui. Tá bem. Na nossa bancada. Aqui, então aqui no meio. Voltamos a tirar. E agora estes daqui. Esta cola é espetacular. Afinal valeu, espera. valeu para não, para a espera. Valeu, não. Eu estava, eu estava, eu pensei assim, não <risos> estou a acreditar. Que vão boicotar aqui. O nosso workshop, tantas ideias. <risos> tantas afinal. ideias e eu sem cola. Pronto. O que é que vamos fazer? A seguinte: mais este cavalinho também pode vir. Olha, temos aqui uma azul. Tens mais Uma azul ir, no fundo exa, azul. E sim. agora vou pôr uma vermelha no fundo azul. Olha, tu ajudas-me aqui e okay, tiras-me. Okay. É importante tirar aqui, fundo fundo pecinhas, aqui. tirar aqui estas pecinhas. Estás a ver? Sim. Temos que tirar daqui estas pecinhas. E. Ai, ah, este daqui saiu do sítio. Comporta-te bem. <risos> aqui. Portanto, tu estás a preparar essa, portanto, vamos pôr uma vermelha num azul e depois vamos pôr uma azul numa vermelha. Eu gosto de trocar isto tudo. Estas colas ficam sempre assim com os fios, mas depois de ser que é fácil de, de tirar. Aqui a nossa vermelha, que é para aqui, não é? É, ah, Posso? Estás a ver aquilo que eu te digo do povo? Tem uma bancada deste tamanho. E, e, e já dá... Mesmo, não, já quanto mais melhor. Pequena. Não, eu tenho duas mesas de Queres trabalho. A opção aqui? Quero. Eu tenho duas mesas de trabalho no ateliê e, é, e é... E se tivesse três era pior. Duas? Duas mesas? Duas mesas grandes. Estão sempre com... Com filas de trabalhos. Olha, portanto, escola. Eu tinha uma professora minha. Sabes que eu tirei um curso de estilismo industrial. Hum. Portanto, andava sempre com fitas métricas e... No bolso. <risos> Não, e a minha professora passava a vida a dizer assim, olha, régua, nariz, é compasso. tanto olha, eu tenho aqui, olha, é régua, nariz, é compasso. Isto tem que ficar direitinho. Portanto, estás a ver aqui, ao menos faz aqui este contraste. Uhum. É exatamente. Este é sim. Ainda isso. bem que tu estás aí, precisando aqui a um bocado ainda prendemos. Correu? Correu. Será que este já está é querendo? Parece-me que já está assim. Está? Este não, mas este sim. Então vai, então boa. Então... De... Aqui sim. Está aí. Não, depois é branco com branco. Ali, daquele lado, talvez daquele lado, não achas? Aqui Acho. Este? Vamos ver as outras decorações que temos por aqui. Temos aqui a árvore. Olha, agora vou usar aqui este cavalinho de pau. Aqui, mais aqui, se quiseres prender isto na árvore, então vai, vamos fazer aqui um bocadinho de planejamento, vamos lá pôr aqui, mais cola aqui deste lado, e esse ainda precisa, não é? Fica a repousar mais a pouco. Ui, estou a voar, queimei-me, esta cola é ótima, Afinal. <risos> Sabes que eu uso muito em casa uma que, que não aquece muito. Porque eu, uso, eu de vez em quando faço coisas nas escolas com os miúdos e esta, esta é muito profissional. Aqui. Este cavalo. Acho que vou precisar arranjar uma dessas vossas lá para casa. Aqui. Cavalinho de Pau tem tudo, tem memória de, de Natal também, é, não é? É, sim, sim. Eu ainda tenho lá em casa um super antigo. <risos> que foi de Natal. quê? Que foi de Natal. Não, que era tipo, era um cavalo de uns amigos, era um cavalinho de brincar de casa de uns amigos meus, que queriam se desfazer dele e eu disse, ah, é, olha, então venha cá para casa. E ainda lá está. Não. Claro. Olha, este daqui vai assim, e vou fazer aqui uma brincadeira com um laço. Ai, coitado, este laço está aqui Tem, com um bocadinho de cola. Tá? Já, já tenho um laço, já. Vais utilizar o, o mesmo. Ah, não, não, não é diferente. Não, é vou diferente. usar outra. Vou prender aqui este carrinho. por aqui. Desta vez eu não vou prender o carrinho. Eu vou prender só a fita. Sim. Aqui. É esta aqui. fita? Esta fita. Vou pôr. Fazer, já fiz aqui o laço, e vou aproveitar o cordão, que este cordão daqui é muito, muito ar de Natal. Aqui, aqui... Vais colocar a meia. E vou colar não. aqui. Ah, ok. Desta vez vou usar aqui uma ferramenta. Para não um queimar o dedo outra vez. <risos> esta fita é gira, porque esta fita tem aqui um aramezinho. Então vai, mas temos que esperar à mesma. Vamos ver, fica assim. Uhum. Que o tá, certo? já deve estar. Né? Já? É para arranjarmos tá espaço para nós. Outros. Ah, isto é divertido. Agora continuava aqui a fazer molduras. <risos> Quantas é que nós ainda temos para brincar? Temos essa outra. Sim. Olha, agora vou fazer uma brincadeira. Vou fazer aqui uma brincadeira com estes guizos. Aqui. Está direito, mais ou menos, aqui. Isto aqui. é uma parede super natal. Queríamos transformar este espaço no cenário de Natal. Eu acho que estamos a conseguir. É, então, tá. Tudo sem caminha com o nosso cenário de Natal. Olha, estes guizos também vinham todos aqui na nossa paleta. Ah, Olha. Temos aqui uma, uma pergunta. Uma pergunta é um elogio, é dois em um. Que amor, que bom. Pode explicar como se faz esses laços? Estou a amar a parede. Ah, boa. <risos> Então vai, eu já explico outra vez o laço. Esta fita aqui tem um segredo. Eu não sei de onde é que é, porque já divulgar? tinha... Não, eu já tinha esta fita é lá em casa, verdade, portanto eu então. não, não posso dizer onde é que é. Não faço ideia. Mas ela tem um arame, portanto é por isso é que o laço fica tão ah, perfeitinho. Okay, okay, tá. Tem truque. Ah, mas tem aqui uma, uma... Ah, esta aqui é linda, mas esta não tem nada. Mas eu já explico. Esta é vossa. Esta é gira também. Olha, vamos usá-la. Pronto. Ok, está está é decidido, tá decidido. Um laço. Para fazer um laço para aqui. Misturar aqui com os guizos. Eu não sempre também, eu faço os laços um bocadinho instintivamente, um bocadinho a favor, mas pronto, olha. Um Dobrar um aqui a fita a meio, okay. deixá-las aqui com a altura mais ou menos assim. Olha, se quiseres alderbar mesmo mesmo, sabes o que é que podes fazer? Agora passavas esta fita aqui assim, assim e colavas-te. Vamos fazer isto como deve de ser. É, é, sabes, que então, okay, é, sabes que eu trabalhava, que eu altura, fácil, eu vou te é? explicar. Sabes que eu, a dada altura, trabalhava num, num escritório, há uns anos de minha vida, quando eu comecei a trabalhar, e tinha uma data de amigas com filhas e de vez em quando compravam fitas na retrosaria e vinham pedir para fazer laços para os cabelos das miúdas. Portanto, olha, é mais ou menos isto. E praticaste nas alfabetas. <risos> Pratiquei. Partei-me fazer laços para os cabelos das miúdas. Olhem, não sei muito bem explicar isto, mas pronto. É mais ou menos... Mais ou menos assim. O segredo está na fita. Mais do que em que faz os laços uhum. é preciso ter uma fita gira. Sim, realmente tu explicaste. É? Esta fita é diferente da anterior, não é? Ela é. tem arame. É. É? É. é. Mas olha, esta aqui... Esta aqui é, é da Leroy Merlin, não tem arame, mas ela fica super armada. Uhum. Vai, vamos colar aqui para cima. Entretanto, vou colocar aqui o nosso cavalinho Pode ser. de madeira. sim ser? Aqui um grande alacerote. Uma árvore de Natal aqui embaixo. É giro porque de facto vocês conseguem ter tantos estilos diferentes. Será ah, precisamos de mais alguma coisa aqui? Talvez precisamos, não é? Deixa eu ver quantas molduras é que nos faltam. Faltam. Uma. Falta só uma. Também, Sim. Esta também já está pronta para Ah, então podemos pesicultar. encher esta daqui. Trocamos aqui. Vamos pôr aqui esta, estes raminhos aqui dos azuvinhos. Estes raminhos aqui também podem ficar engraçados, misturados nas ali. Cruas, não? Nas coroas, uhum. ah, vai, deixem-me pensar o que é que nós vamos pôr aí nessa. Vou colocar isto. Ah, este, este gnome aqui está espetacular. Olha, pronto. Vermelho, vermelho. Azul, azul. Este gnome está assim... A, vamos pô assim a tirar uma tá montanha. Tá. Vamos assim a, montanha. É magia, a tirar uma montanha. É de tirar uma montanha. Já vou pensar. O que é que nós vamos pôr aí? Esta já está secada? assim ainda não. é ainda falta aqui um detalhe do lado. Olha o outro, o amigo do gnomo. Então não fica sozinho. E não sei, olha, o divertido disto de facto é isso, fazendo isto aos bocadinhos. E Podemos, ir, se, se o entendemos, podemos ir acrescentando peças, não é? Claro. Se olharmos aqui para trás e acharmos que ainda precisamos de pôr aqui mais. Olha, este aqui fica muita gira com esta. Ajudas-me aí com este? Sim. Estes guizos todos. Aqui. Deste lado. Aqui. E mais um bocadinho de cola aqui na fita. Acho que podemos fazer aqui uma brincadeira deste lado. Passamos para este lado, então. É. Não. Vai! Aqui eu e a cola. Este ainda precisa secar aqui mais um bocadinho. Ok. Fica deste lado, então, secado. Aqui, cheio de fios. Aqui não abandonamos a nossa primeira moldura, não? Não. Ficou aqui esquecida. Não, para ela. agora nós já vemos se ela está colada. Se ela não estiver colada, nós... Nós colamos aqui. Damos uma ajudinha. Então, vamos para ela subir a montanha ou descer a montanha? Não, está aqui a descer a montanha. Vai assim. Ok aqui a curtir. <risos> olha, aqui para cima. Nossa, olha, diz lá, Rui. O que é que a gente põe aqui? Tem que tanta é coisa a aqui. Temos olha, espinhas, temos pinhas. parece bem as pinhas, sim. Temos guizos. Uhum. Ah, ainda temos aqui uma estrela. Tem uma estrela Deixa lá ver essa estrela também. Vamos ali? Calhar não é preciso. In, in, in nesta acho que pode ser assim não achas assim uma brincadeira dessas? e eu, perdi, destas. Isso, é? É, eu vou desaparafusar este preguinho aqui de cima da estrela escuso de cortar assim fica mais perfeitinho ainda aqui precisamos aqui de mais cola Lá em casa, até o meu filho já gosta de brincar com estas coisas. Já utiliza a cola aqui. Sim. Não, e é engraçado, porque de facto há pais que morrem de medo e que são incapazes de passar estas brincadeiras para as mãos dos filhos. Eu compreste. também percebo, é preciso um bocadinho de atenção, mas mas eu acho que faz parte também do crescimento deles poderem se aventurar neste género de coisas. Esta aqui não, por favor, que esta é muito, muito profissional. Há umas. Tem, convém que seja uma profissional, mas que não aqueça muito. Esta daqui é daquelas para colar bem os <risos> fios à parede. Aqui... Estas espinhas são muito engraçadas. E realmente o tempo de secagem é rápido. É, é que sim, sim. já viste o é tempo que, que nós demorámos a fazer? Entre o tempo que nós chegámos... Isto aqui também já deve estar pronto. Aqui... Já está? Vou colocar. Aqui. aqui. Temos aqui fios. Esta eu vou com vários aqui. Ficou bem? Olha, deixa lá ver então a nossa estrela. É bom, assim. Aqui. Ah, ela não sai daqui. Tá ótima. Vamos pô-la para aqui com os preguinhos. Olha, se quisesses também... Nós agora aqui não vamos pôr... Nós agora aqui não vamos pôr, mas isto aqui também podia ficar engraçado com umas luzinhas, uhum. não é? De Natal. Okay. Ou então, por exemplo, com este género de tiras. As bolinhas de zivinho, também. As bolinhas de zivinho. Eu acho estas bolinhas muito engraçadas, até mesmo para tu pôres tipo em centros de mesa e assim. Aqui. Olha, ajudas-me... Consegues Sim. pôr aqui por cima? Será que vai-se -se aguentar? Aqui. Será que se vê lá em casa? Muito em cima. Se calhar pode ser muito em cima. Não, está a saber. ver. Já estou aqui a inventar. Pronto. Olhem-o aqui a inventar. Olha, já estou a ah, deixar aqui tudo. Pronto. Se calhar desistimos. Fica a ideia. Fica a ideia. Acho que é melhor deixarmos aqui em preservar as maduras, apesar de elas não terem vidro. Elas têm aqui este truquezinho aqui uh -huh. por trás. Aqui, esta aqui está bem posta. Sim, está quase completo. E Falta pronto. só aqui o espaço da. De... Aqui a nossa parede de natal. Será que já está? Ah, acho que o nome já se aguenta aqui. Sim? Posso pôr esta? Sim. Aqui. Bem, aqui e uma ali? parede. Vamos manter assim. O nosso floco de neve, não é? Ali. Nosso floco de neve. Sim, sim, sim. Okay. sim. sim. Pronto. Olha, eu posso-te mostrar ali mais sugestões para nós continuarmos a decorar ali as coroas? Claro que sim. Ainda temos algum tempo. Então, estes outros elementos aqui... Os guizos. Os guizos. Vamos montar aqui esta coroa aqui, praticamente do início ao fim. Vamos desenrolar aqui. Fechar uhum. aqui para o lado. Temos o arame mais resistente, o que tu referiste no início do nosso workshop, não é este aqui? Temos aqui uma base Exato. Com, com o arame mais resistente. Este é ótimo porque este aqui já é muito mais mole. Sim, este aqui acaba por se, por se aguentar muito mais. Estas outras bolinhas daqui eu fiz utilizando esta chave. Desta vez, nestas bagas daqui. Olha, temos aí o arame branco. Hum, o temos aqui embaixo, sim, sim. Nestas bagas daqui, eu acabei por optar e fazer uma argola para cada lado. Aqui nesta coroa, o que é que eu fiz? Eu deixei o arame todo virado. Vamos cortar aqui. Eu acabei por deixar as argolinhas todas viradas para o mesmo lado. Olha, vou cortar assim. Estão todas aqui? no mesmo sentido. Estão todas no mesmo sentido. Depois nós podemos arranjar isto na altura que formos pôr na coroa. Mas era esta a ideia. Tiramos aqui e torcemos. Esta chave isto acaba... Isto não é, esta ferramenta não, não era feita para isto, mas, mas, claro, mas eu acho utilidades. que adapta-se. fazemos assim Convém deixar um espaço, eu não estou aqui a deixar, vou deixar aqui. Convém deixar um espaço aí de 3 ou 4 centímetros, que uhum. é para dar espaço para nós podermos conturar, contornar direitinho o, o arame da base okay. da coroa, está bem? Para além destas decorações natal que nos estás a apresentar, tens outras também fáceis de fazer, que seja fácil de explicar, por exemplo? Olha, isto aqui, esta outra decoração do arame, é engraçada também para nós decorarmos à volta de, das velas. Estou aqui a pensar. Ver onde é que puxa? Olha, ó oh, Rui, aqui, aqui debaixo é da legal. mesa, Sim. está ali esse saco que eu me esqueci de okay. preparar aqui em cima. E o que é que preciso? Eu preciso de desenrolar o que está aí dentro. Está um bocadinho desarrumado, mas eu... Se me trouxeres aí o papel... Está me atrapalhando e me de arrumar. Vai, Valde, faz, faz tudo que Olha, isto daqui é uma outra decoração muito engraçada que eu fiz esqueci de arrumar. Com formas, não é? Com, for com formas de bolos. Ok. Olha, Entendi. tiramos aqui umas. O que é que eu fiz? Eu utilizei o, o vosso gesso branco. Uhum. Posso aqui? Eu utilizei o vosso gesso branco. Fiz a mistura conforme as instruções que lá estão. Pus o gesso aqui nestas formas de bolo. Acho que é importante. Esta forma era uma forma inteira. Eu uhum. recortei. Porque é muito importante, na altura em que se põe... É de silicone, não é? É de silicone. Okay. É muito Portanto, importante... recorta-se com facilidade. Recorta-se super facilmente. E, e nós pomos aqui o gesso. E é muito importante nós fazermos assim, batermos o gesso, que é para tirar as bo... O gesso, que não é o gesso, é o cimento branco. É muito importante nós batermos assim, porque quem fizer isto em casa vai perceber que vão sair umas bolinhas de ar. Uhum. E é indispensável para isto ficar com esta forma mais compacta. Está bem? Assim, mais direitinho. Isto serve para quê? Estas bases servem para nós fazermos então castiçais. Ok. Olha, por Também. exemplo, assim. Estas daqui. Tempo é que mora esse carro? Olha, se tiver bom tempo é muito mais mas, rápido, uh, não é? Tinhas, era gesso, mas depois... Uh, não, não é gesso, é, gesso gesso cimento, branco, cimento, é cimento, cimento branco. É cimento, cimento branco, branco okay, sim. Okay. Mas com gesso também há de dar. Uhum. Eu fiz com o vosso cimento branco e correu lindamente. E funcionou, que é o que, sim. que temos aqui. É. E depois isto é giro porque tu podes pintar, tu podes, na própria mistura do gesso, podes, por exemplo, misturar o gesso, não, o cimento. O cimento, Tu o cimento, podes, é. por exemplo, agarrar numa tinta, por exemplo, numa tinta acrílica, uhum. dissolver diluir a água com a tinta, e quando fores fazer o cimento, já tens a água com cor e ele okay, fica automaticamente tingido. Okay, okay. Ou então, para pintar. É uma atividade podes fazer com as crianças, não é? Sim, sim. <risos> Supervisionada, <risos> <Viseras risos> porque tu faz imenso pó. <risos> Mas sim, olha, esta é outra forma também. O que é que acontece? Às vezes uh, é, mais é muito mais pequenino, e, portanto, uhum. a única coisa que tens que fazer é agarrar num uma tesoura, num x-ato, tens que afinar okay. aqui ligeiramente a vela. Para podermos encaixar para com, poder, com eu aqui a dar cabo da tesoura, mas sim, mas acho que percebem a ideia. É só reduzir aqui ligeiramente o tamanho e encaixar aqui. O que é que podem fazer aqui também engraçado? É aplicar aqui as nossas... Os nossos efeitos com arame. Os é? nossos efeitos com arame. Uhum. Portanto, isto assim a correr, -os, vai ficar assim estranho Espera aí. Vamos aplicar aqui Podes diretamente colocar, com o arame. Aplicamos aqui com o arame e dá para fazer aqui algumas brincadeiras. Olha, uma vela cheia de estrelinhas. Vamos lá continuar aqui. Não é? É, é uma, vela, uma vela cheia de glamour. <risos> eu acho que não há, em querendo, em tendo vontade, eu acho que há milhares de maneiras... Uh, Umas mais dispendiosas, umas mais fáceis, outras mais difíceis. Uhum. Mas eu acho que há tantas Sim. alternativas para nós podermos... E hoje em dia, como tu fazes, temos muita informação na internet, temos muitas ideias, muitas sugestões que podemos aproveitar e colocar em prática. Claro, eu passo a vida a ir procurar Exato. inspiração e uma inspiração puxa a outra. Aliás, não é? As tuas redes sociais são um exemplo disso, não é? Sim, eu vou tentando que sejam, uhum. é mesmo é o objetivo. Já vais aproveitar, tenta, uh, Instagram e Facebook, não é? Sim. Sofia, Sim. Que é o teu blog, o teu Sim, site. Sim, que aliás já deu, já deu de a origem a um programa de televisão. Não é? Mas na verdade, sabes que é o contrário. Eu, quando comecei o programa, que eu, é que eu, eu comecei o um programa trabalho. e disse, ah, eu não posso fazer um programa se não tiver um site. Porque há muitas coisas uhum. que são, há moldes, há algumas informações que só consegues estar disponível, de facto, de uma, uma forma digital. E na altura não havia muitos programas uhum. que tivessem um site. E pronto, foi um bocadinho temos e a minha, mas hoje em dia é muito mais o site do que qualquer outra não coisa. não é só decorativas, não é? Combinária, Não, é tem várias coisas. Eu acho que a nossa vida em casa acaba por ser Sim. um mix de muitas coisas e, portanto, eu acho que o mundo do Sofia é um bocadinho reflexo disto é o reflexo, também. Exatamente. São coisas que eu faço com os meus filhos, coisas que eu gosto de fazer para decorar, decorar a casa, algumas refeições para dias de festa. Eu gosto mais de fazer, por, no, publicar refeições assim para dias assim mais Festivos. especiais. Então, olha, agora tu tinhas que ir continuando aqui a aplicar, enrolar... Estas velinhas aqui, podes fazer estas brincadeiras. Estes guizos aqui, tu também podes. Eu acabei por não acabar isto, não é? Mas ainda ali. tem aqui uma, uma questão. É. Ainda vamos Sim. a tempo de responder a esta questão. Colar elementos decorativos com cola quente em velas dá? Olhem, eu tenho sempre muito receio do tipo de coisas que se utilizam nas velas. Pode derreter, não é? Pode. Eu, eu por acaso, o um Natal que felizmente correu bem. Mas acabou com uma toalha incendiada porque tinha uma coisa destas assim à volta da vela e a vela derreteu e de repente ardeu. Portanto, eu acho que a, as velas é daquelas coisas que deve-se ter o maior Cuidado, das atenções. Né? Uhum. E, portanto, eu não acho que isto seja uma alternativa boa para se nas velas. Acho que se tiver aqui um copinho, tem e depois tem uma decoração aqui à volta, mas que o fogo nunca toque nas velas. Uhum, acho que isto é okay. super importante. De... Manter uma distância de segurança. Sim, não. acho que é preciso ter esse cuidado. tanto estas decorações de arame são mais recomendáveis, porque estas não são mais, simples, <risos> fazer, mais sim. simples. Mais simples e mais seguras. Sim. Essas, pelo menos, não ardem facilmente. Eu vou atar aqui cabo de tesoura. Pronto, olha. Estou a tentar passar aqui o arame nesta. Vamos lá seguir. Pronto, estes guises também ficam aqui engraçados aqui preços uhum. pronto estes guises por exemplo podem ser uma alternativa engraçada para se tornar portanto tudo aquilo isto aqui é de metal portanto não há stress mas este género de, de materiais eu gosto sempre de ter ah, sim. longe das velas não. aqui É brincar. Duas especialidades, para o castiçal <risos> e, por exemplo, para a cor. É para brincar. Por acaso, olha, uma das coisas que eu estive a fazer, outro dia, foi decorar umas caixas de fósforos. Uhum. E vou, vou juntar ao meu kit das caixas de fósforos umas, umas bases. É que caixas que de fósforo, não. não, sabes porquê? Porque a história dos isqueiros é daquelas coisas que vão para o lixo. as caixas de fósforo acabam por ser muito mais ecológicas. Uhum. E uma caixa de fósforo gira para o Natal... E o que é que, é que é na caixa de fósforo? Olha, tinha um papel estampado giro e colei um num lado, outro no outro. Ah, super uhum. simples. Super simples fazer super e, que, simples e, e a a, não é? a caixa de fósforos deixa lá de ser uma simples não caixa de fósforos. Não é que de, de repente tu consegues fazer com, com um orçamento pequenino, consegues fazer uhum. umas, umas lembrancinhas de Natal muito queridas. Velas é uma coisa fácil de encontrar. Portanto, podemos juntar as velas, os fósforos e as bases as para as velas com uma decoração. Era... Temos uma questão. Olha... <risos> Estou orgulhosa da nossa parede. Muito, muito, muito chique. É motivo para nos sentir orgulhosa. -se. Está com ar... Olha, precisava ter tido este cenário no meu atelier este ano. Ah, a questão relacionada com o suporte de velas. O suporte de velas pode ser em color e adicionar alguma decoração na mistura? O supo este suporte de velas pode ser feito de, de, destas uhum. duas formas. Ou tu misturas a tinta na própria água, ou então tu pintas, podes perfeitamente pintar sim, aqui. De Isto pode ser, pode ser pintado por... de qualquer maneira. Pode ser pintado com uma tinta acrílica, até com tinta de parede da... uhum. Com uma tinta de spray, se quiserem, uma coisa mais dourada, mais... Uh... Colocar purpurinas, por exemplo. Colocar, Colocar <risos> <testante>. sim. <risos> Dá para brincar à vontade. Isto é uma base tão... ainda por cima, é uma superfície uma superfície que é super... Está pronta para levar tinta, portanto... Tu... Aliás, até devia, porque eu estou aqui sim, com as mãos a ficar brancas. Tipo, né? e ela fica, fica com o acabamento muito mais arrumadinho e pronto, e vai, isto acaba por ser daquelas coisas vai, é tão... Eu tenho um filho que dizem, isto, isto quase que é satisfatório, é. é giro, é giro tirar é aqui de repente, tchanam, aqui uns mini bolos e com, e com vontade até podem decorar como se fosse um bolo. Podem pôr ali umas bolinhas, podem... E depois para brincadeiras de carnaval, não é? Passa do, do Natal, para <risos> um brincadeiras de carnaval. Quase. Aqui, chegamos ao fim do nosso workshop. Queres acrescentar alguma, alguma ideia? Olha, espero lá em casa que tenham gostado, que alguma ideia, essas ideias, possa ser útil e que partilhem connosco os vossos projetos. E obrigada a vocês pelo convite. Nada, espero que tinhas gostado de na nossa Gostei companhia. Muito. Nós adorámos esteve no nosso workshop da casa, aliás. Gostei muito. Este cenário fala por si. Um simples cenário com algumas molduras. Agora vamos continuar é aqui? Coisa. Agora vamos continuar aqui. <risos> <risos> Fazemos estes vídeos e depois continuamos aqui. <risos> okay. Olha, Rui, muito obrigada. Muito Nada, obrigada, a Luísa pelo convite. Nós. Obrigado nós por ter aceitado o nosso convite e até uma próxima oportunidade. Esperamos que esteja Obrigada. Que até qualquer dia. Obrigado. <risos> obrigado também a si que nos esteve a acompanhar no nosso workshop. Uh, Deixo-vos uma sugestão. Às 18 horas vamos ter o nosso show cooking com o chefe Fábio Bernardino. Vamos ensinar a fazer um bolo rei com especiarias. Mantenha-se a nossa companhia uh, a aproveitar a agenda dos dias de bricolagem. Obrigado pela vossa presença e uma muito boa tarde.